fazia antes, eu não faço mais, ia para a cidade bastante vezes, agora a gente já tem medo, né, então mudou muito. Eu participo de passeios, é, forró, agora não, por causa da pandemia, né, para manter minha saúde eu faço hidroginástica, faço caminhada, procuro é, olhar minha pressão, né, de vez em quando, para saber se está tudo ok. Eu vou muito na igreja, né, que eu gosto de ir na igreja, eu faço caminhada, né, todo dia de manhã, e o serviço da casa, né, não paro, nossa, até minha filha falou, paga uma pessoa pra limpar, eu falei, oh, não, eu vou fazendo devagar, né, e eu acho melhor. Eu acho que eu tô sabendo administrar a minha vida. tem que ter uma coisa pra você não parar, não pode parar. Né? Se você parar, você, eu acho que daí você fica doente, sei lá, eu acho que velho não pode parar, não. Eu procuro evitar carboidratos, gorduras e açúcar. Vou ao médico, cardiologista, é, dermatologista, ginecologista. Então, eu vou ao médico, né, cada três meses, quando é tempo de fazer a... Aqueles, exames geral, eu vou, ele marca, eu vou, eu não deixo pra lá, eu cuido, né? Nessa, nessa humildade, estou tô achando uma etapa maravilhosa, porque eu levo uma vida ativa. Fazer a nossa parte, né? Se de cuidar, enfim, de fazer a nossa parte. A palavra de Deus fala que não, o possível nós temos que fazer, agora o impossível não deixa do bom de Deus, né? Ele vai fazer por nós, é assim que eu me lembro. Isso aí, e a minha expectativa de vida é que eu, aos 90 anos, eu quero estar bem lúcida, se Deus quiser, né? E me dar vida, oportunidade, por estar passando nessa terra, né? Essa terra tão querida, né? Que, que a gente é, agradece a Deus pela saúde. E eu, a minha expectativa de vida é que eu esteja bem é, lúcida e ativa para fazer minhas coisas, né? E relembrar o meu presente de hoje, que por enquanto tá meio triste assim por causa da pandemia, mas já está melhorando, né?